Oi, tudo bem? Meu nome é Amanda e hoje eu resolvi gravar esse vídeo para poder te falar da minha experiência com o uso do produto Cinedrol, como que foi, como que ele agiu no meu corpo. E se você abrir o meu vídeo, é porque provavelmente você tem as mesmas dúvidas que eu tinha, você talvez não saiba se ele é confiável, se ele funciona, ou o que, que ele proporciona no nosso corpo. Então, fica comigo até o final que eu vou te passar informações muito valiosas, que com certeza vão tirar suas dúvidas e vão te ajudar a decidir. E antes de começar, eu gostaria até de te fazer um alerta, porque o Cinedrol está sendo um produto muito procurado, tem muita gente comprando, muita gente usando, então ele infelizmente está sendo vítima de pirataria. Então, para você não correr o risco de cair em nenhum golpe e perder o seu dinheiro, eu te recomendo a comprar o produto somente no site oficial. Eu vou até deixar o link aí embaixo na descrição, que é o link que eu usei para poder comprar para mim. E é o link que eu te garanto que é o produto original. Então, para você não cair em nenhum golpe, fique esse alerta. Na minha experiência, eu sempre tive dificuldade em ganhar massa magra. Em contrapartida, eu sempre tive muita facilidade em ganhar gordura. Eu acho que 90% das pessoas são assim, né? Então, eu me matava na academia e não tinha resultado nenhum. Eu não conseguia emagrecer, não conseguia ganhar massa magra, e por mais que eu fizesse dieta, que eu tomasse suplementos, que eu fizesse vários tipos de exercício, eu não estava tendo resultado nenhum. E aí, o meu personal me indicou esse produto, o Cinedrol. Só que quando eu comprei, não tinha informação nenhuma dele na internet. Eu comprei no escuro e resolvi tomar. E foi o que fez muita diferença para mim. Em dois meses, eu já comecei a ter um, um ganho de massa magra, e depois de mais tempo, em cerca de 5, 6 meses, eu já cheguei no tipo físico que eu queria. E os benefícios do Cinedrol são, os principais benefícios são sete. É, ele auxilia no ganho da massa magra, e com essa massa magra você ganha mais força e a definição muscular. Ele auxilia no meu crescimento. Ele controla o apetite e a compulsão por comer doces. E também ele auxilia a reduzir o colesterol, previne a osteoporose e reduz também a, a fadiga muscular depois dos exercícios. Só que o cinedrol, por ele ser um produto 100% natural, você tem que fazer o tratamento conforme manda o fabricante. Ele, você tem que tomar duas cápsulas ao dia. Uma cápsula é quando você acorda e outra oito horas depois de você ter ingerido a primeira cápsula. Então, por exemplo, se você tomar a primeira cápsula às 10 horas da manhã, a outra você tem que tomar às 18 horas. E os efeitos dele começam a aparecer em torno de cinco semanas depois do uso. Então, é como eu falei, para ter o resultado, não pode faltar nenhum dia... Não pode esquecer de tomar, porque é um, é um produto natural, é um tratamento. Não existe milagre, né? E é, por ser natural também, ele não tem nenhum efeito colateral, não tem nenhuma contraindicação. E eu quero mostrar para vocês, aqui embaixo, aqui no site oficial deles, que eu vou até... Dele, que eu falei que eu vou deixar o link ainda na descrição. Tem o depoimento de várias pessoas que usaram. E eu quero mostrar para vocês... Que é o seguinte, o Sinedrol ele vem com 60 cápsulas. Então, se você comprar um pote apenas, você vai ter só um mês de tratamento. Eu não te recomendo comprar só um pote, porque talvez depois, quando você, se você gostar, você continuar o uso, você não vai ter tempo de comprar o outro e você vai ter que interromper. Isso vai atrapalhar. Então, eu te recomendo comprar o kit de três potes ou até o kit de cinco potes. No kit de três potes, como você pode ver você vai ter um desconto de 280 reais e o seu tratamento fica garantido por três meses e no, no kit de cinco potes você já tem um desconto de 528 reais e já tem o tratamento garantido por cinco meses o que você pode fazer é comprar o de três potes, né, para garantir pelo menos três meses de tratamento ou o de cinco potes, se você achar que cinco potes é muita coisa você pode dividir com outra pessoa, com um amigo, com um familiar, alguém que treina junto com você. Isso não tem problema, né? Porque você vai ter um desconto muito grande, um desconto de R$ 528. Reais. E outra coisa também que eu acho importante falar é que o Sinedrol é um produto registrado na Anvisa, então não tem nenhum problema de você consumir ele, pode ficar tranquilo. E outra coisa também... É que a entrega é feita pelo correio. Então, assim que você compra, você pode comprar por boleto ou por cartão de crédito. E assim que a, o pagamento é confirmado, o produto já é postado. E aí, a entrega é feita pelo correio e você recebe o código de rastreio para poder acompanhar o pedido. Então, é, não tem risco nenhum. Aqui tem até as dúvidas frequentes, olha, não tem contraindicação, nem efeito colateral. Aqui ensina como que tem que usar, é como eu falei, uma cápsula acordar e outra após 8 horas. E em quanto tempo eu terei os resultados? Nas primeiras 5 a 6 semanas já pode notar um bom resultado. Então, é como eu falei, é, um mês, você comprar um pote só é muito pouco. Porque na hora que você começar a ter os primeiros resultados você corre o risco de esquecer de comprar e interromper o tratamento, sem falar que depois para você comprar outro isso é mais caro. Então, é mais recomendável comprar o kit com 3 ou com 5. Quando eu comecei, eu comprei o kit com 3 potes. E, o, como eu falei, foi o, o, o Cinedrol, ele fez muita diferença para mim. Eu continuei treinando, mas ele auxiliou demais no ganho de massa magra. E também no, no controle do apetite e perda de gordura. E, então é isso. É, eu queria só deixar o meu depoimento mesmo. Porque como eu disse, quando eu comprei, eu comprei no escuro. Foi só indicação do meu personal, mas não tinha nada na internet. Então eu acredito que se quando eu comprei eu tivesse encontrado um vídeo que tirasse essas minhas dúvidas, teria sido muito mais fácil a minha decisão. Então eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma tenha tirado alguma dúvida sua. E se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou, curte aí para mim, por favor, para poder alcançar outras pessoas também que possam ter a mesma dúvida. Se você ficou com alguma dúvida também, pode comentar, que eu vou te responder. E se você conhece alguém também que tem interesse, mas ainda não, não sabe se vale a pena, se, se vai comprar ou não, pode encaminhar esse meu vídeo, tá jóia? Muito obrigada!